E aí pessoal mostrar para vocês uma bússola de dedo também conhecida como bússola de polegar essa esse é o formato de uma bússola de dedo é, é, todos os formatos todas as bússolas de dedo são mais ou menos parecida essa aqui tem mais ou menos uns nove e meio de altura contra uns e meio de largura é feito com material de acrílico olha é duro é resistente nesse caso essa bolsa aqui específica ela não é indicada para para competição ela é mais indicada para instrução para iniciantes para categorias turismo né de corridas de aventura de enduro de regularidade enduro a pé ela é muito útil para utilizar uma o um mapa com uma mão só ela tem uns 3 centímetros de escala E a forma de, de você colocar na mão é assim, encaixa o dedo, ajusta, fica presa no dedo e dessa forma você consegue segurar o mapa e a bússola com a mão só. Né? Já vou mostrar como é que se utiliza essa bússola junto com o mapa tá bom o que que não, não podemos esquecer que antes de utilizar a, a, a, não só a bússola de polegar, a bússola de de corrida, mas antes de utilizar qualquer bússola, você tem que preparar o mapa, né então aqui esse mapa eu já deixei preparado, já separei as coordenadas da minha área Separei meu pé de galinha, né, a, a, meu cálculo de declinação magnética da área, a escala do mapa, uma referência do norte cartográfico, né, do norte da quadrícula. Separei a minha rota de interesse, separei as rocha, as rotas em trechos, né? Então, trecho 1, um, trecho 2, Trecho 3, trecho 4, trecho 5, trecho 6, 7, 8. Então é uma rota de nove pernas. Preparei a escala do mapa. Né? E separei entre os trechos o rumo principal e a distância do trecho. Rumo principal, distância do trecho. Rumo principal, distância, rumo principal, distância, rumo principal, distância. Rumo principal, distância. E assim vai. E agora que meu mapa está preparado, com todas as informações que eu preciso, agora eu já posso ir a campo e utilizar a minha bússola. Agora tudo que eu preciso fazer é dobrar o mapa de forma que uh, o trecho que eu vou utilizar na minha navegação, seja qual ele for, fique visível no mapa. Né? Então, eu vou separar, eu vou começar a trilha por aqui então eu quero que esse trecho fique visível no mapa então eu inicio o processo de dobragem do mapa de forma que eu deixe apenas o trecho que eu vá utilizar na frente do mapa eu já sei que esse trecho eu vou seguir num rumo 45 graus 250 metros e nesse aqui 50 graus 600 metros. Agora é só utilizar a bússola. Coloco a bússola no dedo, alinho a linha de fé da bússola com o meu trecho da rota, posicionando o marco inicial da bússola, da escala da bússola no início da trilha. Eu já sei aqui, se eu quiser usar o escalímetro da bússola, eu já fiz um aferimento antes é, nesses 3 centímetros já sei que cada marcação dessa aqui é 50 metros então aqui ó 250 metros de trecho que eu vou percorrer a 45 graus uma vez que eu alinhei a minha bússola com a rota eu preciso girar a, a, alinhar as linhas meridionais da bússola Tá vendo As linhas meridionais aqui da bússola Ou seja, alinhar o norte da bússola com o norte do mapa E eu faço isso alinhando os meridianos da bússola com o meridiano do mapa Se o meridiano da bússola está nessa direção sentido norte E o meridiano do mapa está nessa direção sentido norte Eu tenho que alinhar os dois do momento que então que eu alinhei eu só preciso me posicionar no terreno eu vou girar meu corpo até o norte da agulha se alinhar com o norte da bússola que já estará alinhada com o norte do mapa então o trecho que fizeram alinhamento essa vai ser a direção que eu vou seguir a partir do momento que eu já encontrei a minha direção agora é só seguir até o próximo ponto rumo 45 graus 250 metros e seguir em frente mudou o trecho então eu vou mudar o trecho do mapa também vamos supor que o próximo trecho agora seja esse né? então eu vou dobrar o mapa de forma que esse trecho fique visível ele caiba inteiramente na frente do mapa e coloco a bússola no dedo e faço o meu alinhamento eu já sei, porque eu fiz as marcações antes que nesse trecho eu vou me deslocar predominantemente rumo 70 graus 700 por 750 metros aí é controle de passo né? ajusto esse alinhamento para não perder o rumo alinho novamente as linhas meridionais da bússola com as linhas meridionais do mapa no mesmo sentido né? o norte do mapa é para lá então o norte da bússola também é para lá norte com norte alinhado agora eu vou para campo e giro meu corpo aonde eu terminar de girar aonde a, a, a, o norte da agulha se alinhar com o norte da bússola vai ser a direção e aí tudo bem gostou do vídeo não esquece todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas e genéricas de vários assuntos que envolvem os temas que nós gostamos né aventura orientação navegação gps segurança planejamento etc esses vídeos não habilitam e capacitam ninguém a ser especialista no assunto okay? então se você quiser realmente aprender sobre esses assuntos você vai ter que